Mas o meu sobrinho, esta conta eu, porque aconteceu. Tinha aqui uma mancha também na cara. Eu que era. que era. Hum, o herpes. Assim. a pele levantada. Eu que era o herpes. Ou o quê? Uma coisa que é, é, é talhada com cinza. Que a cinza do lar anda por aqui, pela graça de Deus e da Virgem Maria, um Pai Nosso com a Ave Maria. Era, eram estas as palavras. Era para sair daqui, a cinza do lar anda por aqui, pela graça de Deus e da Virgem Maria, um Pai Nosso com a Ave Maria. E eu aqui aquilo ao meu sobrinho e eles foram passar o, o Natal à França, a mãe estava na França e o a mãe lá levou a um especialista da pele levou a levou a fazer umas análises da sangue e não tinha nada e depois telefonou-me Tienesia tal pessoa o Olivier porque, olha, eu já levei aqui ao especialista de pele, já levei a fazer umas análises, não tenho nada. tá lhe a pessoa e leve-lhe um lotino, porque diz que se é de macho, obedece ao homem. E se é de fêmea, obedece à mulher. Eu talhei-lhe. Veio um tom de férias, tornei-lhe a talhar, e, com a faca. Eu, eu vou buscar ali uma faca. Está bem. Vós não me para. estás a ouvir? E, olha, que tu tens que, tens que cantar ali uma, é? umas cantigas, minha. Cantigas. Sabes as cantigas que sabias? Não, não sei que eles não eram no meu tempo. Não sei nada, não, é, não sei, é a criança. É com uma faca, olha. Eu detalho e retalho à pessoa. Se é as pessoas, de poço, de lagartão, de, de cobra e cobrão, sapo e sapão, aranha ou araña, de araña de pinta ou pintão, taupeira ou ou ou o bicho do escorpião, Eu te talho que não cresças e obedeças, pela graça de Deus e da Virgem Maria, um Pai Nosso com a Ave Maria, Depois reza-se o Pai Nosso e a Ave Maria. A pessoa, até de deve andar em cima das da ervas árduas, passar de um lado para o outro. Esse dos Lourenço olhe, disse o mamino, diz, olhe, parece que foi a sua reza, parece que lhe fez bem. Essa do meu sobrinho, ele disse-lhe, olha, agora tu vas a um doutino, morava aqui em baixo, e dizes-lhe que te talha a peçonha, que ele sabia, também só sabia talhar ele, e, e um senhor que agora está em Braga, que é o pai de um, de um doutor especialista da vista. Uh, e disse-lhe, tu dizes ao oh, oh, Tino que te talha tá para pessoa, Mas não, não lhe digas que te talhei tá eu. Que te talha o sonho. Olhe, talhei-lhe eu, e talhou-lhe a ele, para outro dia, começou-lhe aquilo a secarem, lá vai, secou-lhe. E, e, e, e a mãe, levaram lá na França, ao especialista da pele, levou-lhe a, a fazer as análises, era tudo, o sangue tinha tudo bem, e diz, tia, tal ele a pessoa não que isso é pessoa lhe é